Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal de Youtube Eu hoje vou fazer um vídeo no meu closet Eu vou fazer aqui uma arrumação porque está tudo um caos Vou escolher algumas peças que já não uso para dar Portanto, o meu closet está assim, já não faço um update há muito tempo Eu comprei estes armários não há muito tempo Durante a quarentena, ser no meu Instagram Vi que os montei, as portas são de espelho E... Eu fui com os montei porque eles cancelaram uma entrega por causa do, da quarentena, então eu montei e não consegui juntar estes dois. Enquanto que neste daqui não tem espaço nenhum porque eu fui uma mestre da culinária, neste caso fui uma mestre da bericolagem e consegui uh, que ele ficasse junto, mas este eu não consegui. Esta roupinha é bem antiga, acho que já tem dois anos, a pai é da Zara daqueles conjuntos que saem calções estas botas são de uma marca portuguesa que é a um, Friendly Fire Shoes bem vou então mostrar-vos como é que isto está tenho aqui este módulo grande com muita roupa para organizar pus agora há pouco tempo este módulo aqui um, que é uma secretária que eu na verdade gostava de pôr naquele canto mas não cabe por uma questão de centímetros e visto daqui ali é a porta de entrada, tenho então este armário só para sapatos aqui nesta porta tem malas e aqui também tem mais malas e assim depois aqui eu já tinha mostrado que fiz esta parede de espelhos uh, mas entretanto já salto um daqui ficou mal colado, tenho que o pôr também portanto vou agora dedicar-me a arrumar aqui o closet Pou destes espelhos até lá acima, também para ampliar um bocado o espaço. Depois tenho mais estes espelhos aqui. Dentro destes armários eu nunca cheguei a arrumar as coisas como deve ser aqui dentro, portanto vou fazê-lo agora. Vou-vos mostrar como está uma desarrumação. Aqui nem está muito mal, mas, mas pronto. E é sempre onde eu guardo uh, coisas que quero oferecer a outras pessoas, tipo nos anos do Natal e assim. E pronto, portanto, este armário está apresentado. Aqui dentro deste armário aproveitei para pôr vestidos e coisas mais uh, compridas. Também já está aqui uma grandíssima confusão, uh, portanto tenho que organizar. Dentro deste uh, tenho tudo um bocado a monto, está um bocado esp uh, espalhado. Tenho aqui calças de ganga, calças normais, calças que já não uso. Tenho muita coisa aqui que muitas delas são para dar. Uh, neste separador aqui normalmente ponho blazers e bomber jackets ou bomber jackets whatever Pronto, ponho normalmente aqui, é aqui neste ponho camisas, aqui neste eu normalmente ponho os casacos de gangue em cima, mas tenho imensos que eu já não uso, que não faz sentido ter aqui, portanto vou fazer uma pequena limpeza nestes casacos e organizar isto melhor. E depois dentro destas gavetas todas, tenho tudo muito cheio, muito a rebentar, tenho muitas coisas que me dão alta, eu acho que é muito importante eu dizer isto. a dizer que acho super importante de fazer este pequeno disclaimer, que eu tenho muitas coisas por causa do, daquilo que eu faço no fundo que é partilhar convosco uh, novos lançamentos de roupa, uh, novas coisas de maquilhagem, portanto é todo o universo feminino, então acabo por ter acesso gratuito a muitas coisas, portanto eu não pago por, por tudo isso, porque senão seria incomportável e, e pronto, portanto é bom deixar este, este disclaimer porque não estou sempre a comprar a roupa, e isto vai se acumulando porque efetivamente eu recebo muitas coisas. Estas arrumações no closet de dar aquilo que é anuncioso eu faço quase a cada 6 meses, e obviamente que o mesmo acontece em relação à maquilhagem: eu recebo muita maquilhagem, dou muitas coisas e fico muito contente por dar, e o mesmo com a roupa. Aqui tenho todos os sapatinhos que também estou sempre a tirar. Eu não me permito ter mais do que a capacidade deste móvel de sapatos, então estou sempre a dar sapatos e ténis, porque efetivamente ninguém usa tantos ténis e tantos sapatos. Agora vou colar este, este espelhinho, que falta, a ficar é mais bonito. Né? Entretanto, tirei os casacos de ganga que estavam aqui, já escolhi alguns. Isto é roupa que a minha mãe vai levar para a minha mãe. E aqui são roupas que vou dar às minhas amigas. Agora pus aqui os casacos de ganga todos. Uh, Desfiz-me de alguns que já não usava e como não são peças que eu estou sempre a usar todos os dias preferi pôr aqui num armário que não, que, não, que não subia toda a hora. E ainda falta aqui esta parte de baixo destas calças todas, portanto temos um longo caminho pela frente. Já tenho estas coisas todas aqui porque fui tirando daqui de dentro para arrumar. Uh, pronto, e agora vamos a este módulo daqui e organizar isto tudo como deve ser. Agora estamos assim, ali algumas camisas, aqui algumas medalhas e pronto, já selecionei estas coisas todas para dar, isto vai ficar e vai ser para arrumar e agora eu vou começar a cada gaveta individualmente ver o que é que eu quero ou né? não. É. Bem, continuo tenho agora a mensagem disto, já organizei aqui isto, já tirei algumas coisas que não usava, algumas delas, algumas já estão aqui. Esta já ficou vazia. Esta também estava a arrebentar e já está vazia. Ainda não fui aos biquinis. Esta também já está impecável. Já só tem três coisas. Esta estava cheia de sapatos e agora já só tem dois. Isto é o meu Isto é um saco para as amigas. E agora vou aqui a esta parte em que vou organizar estas bolsinhas. Ver carteiras que tenho mais que não uso. E depois vamos passar a esta. Este é muito giro. Entretanto, já vou assim. Já está bem mais inverno. Isto é tudo que eu tirei que já não usava. Muitos sacos. E mais este daqui. Portanto, muitas coisas. Isto ainda está um bocado caótico, estão a ver. Mas já estou a conseguir livrar-me de muitas coisas que vou dar. Agora vou passar aqui ao módulo das carteiras que coitadinhas são todas. Vou beira da I know that I am so much better todas estão aqui que cara é essa? aquela preta é boa ah. não tenho sacos vou levar um favor bem, agora vou voltar a este armário eu antes tinha aqui camisas e assim um bocado ao calhas, agora pus aqui todos os casacos de ganga, pus também os bummer jackets, os blazers e estão todos aqui e nesta parte de baixo, falta esta parte das calças de ganga que tenho muitas e muitas também já não me servem, portanto vou fazer uma pequena limpeza Pronto, estamos assim, aqui o mundo para minha mãe aqui é o que não me serve e eu já não quero, tenho estas calças todas para dar depois guardei aqui, são umas calças, um também acima, que são estas. Aqui estas servem e depois estas calças todas também aqui são as que vão ficar. E pronto, estas são as calças que vão ficar com as duas calças mesmo que aquelas vi que são o mesmo modelo por exemplo, estas são a boca de cima estão as duas aqui estas são as duas pretas de cabelo que eu tenho estão aqui um, este modelo também são as duas iguais em cores diferentes e estas também são o mesmo modelo em cores diferentes agora, com estas duas caixas aqui porque pode-me dar jeito para pôr cintos e coisas que sejam acessórios para as calças, não sei por agora vão ficar aqui Bem, agora vamos ao último, este é o único que me falta efetivamente mexer, todos os outros já tiveram uma limpeza em todas as gavetas, tirei tudo aquilo que não queria de cada gaveta uh, e este... ah não, ainda me falta este aqui, ainda me falta este que também está cheio de casacos, mas acho que estes casacos uh, eu uso, mas pronto, vamos ver agora este aqui para perceber o que é que pode pó... ou não ir agora. A está, está aqui a fazer-me companhia. E o Bill também. Bem, malta, passado todo este tempo. Uh, não fazia tanto tempo, foram dois dias. Já vos posso mostrar o meu closet. Finalmente! Eu há bocado estive a fazer aqui um live na minha mesinha. Põe aqui o meu telefone, estão a ver? Já está ele. Peguei o meu telefone, estava aqui a maquilhar-me assim e pronto. Então, quando se entra, é isto que se vê, como sempre, mas agora está mais arrumada. Tenho aqui esta mesinha para me poder maquilhar, eu estive a fazer maquilhagem um há bocado, por isso aqui está tudo assim. Depois, mantive aqui este puff, que é para me poder sentar e dar algum apoio quando eu. Um Quero calçar, maquilhar, maquilhar não, calçar, vestir isso. Assim. Depois, como vem, tirei daqui todos os blazers que eu tinha e ali tirei todos os casacos, porque efetivamente não faz sentido ter à vista peças que eu não uso constantemente. Então deixei aqui as peças que eu mais uso, que estão mais à mão, para estarem visíveis. Depois, dentre estas gavetas está tudo muito mais aliviado, porque dei montes de coisas que já não usava. Ainda não está exatamente tudo bem arrumado, mas fiquei com muito menos coisas nas gavetas que é ótimo depois aqui também tenho mais coisas assim de malha e arrumei tudo aqui em baixo aqui ficaram as camisas e coisas assim mais branquinhas a minha parte com perfumes aqui tenho os pincéis agora direto porque estou a usar aqui bases, corretores, batons coisas novas e assim e pronto eu comprei estes quadradinhos de espelho uh, no IKEA colei-os uns ao lado dos outros para fazer este efeito de espelho gigantesco até lá acima e assim dá uma ilusão que o espaço é ainda maior e deste lado tenho estas coisas assim, estas portas todas em espelho desde lá de cima até cá abaixo quando abrimos já tenho aqui todos os casacos e os blazers vamos ver, todos aqui e na parte de baixo tenho todas as calças arrumadinhas e deitinhas Dei, dei, não, dei muitas calças que já não usava neste daqui também já está mais arrumado são mais blusões e assim e alguns vestidos e coisas que não uso no dia a dia mas que não são tão compridas que não até aqui e depois neste daqui tenho casacos blazers e peças mais compridas tudo assim aqui Vamos ver uns que estão fechados por causa do para não apanhar pó, porque eu não uso muito, e é isto, e este é o resultado final do meu closet, acho que ficou espetacular, e estou muito contente com este resultado final, este puff aqui ficou ótimo, está muito mais livre, mais leve, ah, não vos mostrei esta. Aqui tem os sapatos e aqui as carteiras, também dei muitas carteiras que já não usava, Agora sim, estão todas arrumadinhas, ainda tenho espaço livre, o que é ótimo. Aqui nesta falta me pôr os fechadores nestas portas. Ali dentro aquelas caixas lá em cima pus sandálias e essas coisas. Dei muitos outros sapatos que tinha aqui que já não usava, que não faziam sentido para meter. Portanto, ficou só isto assim aqui. E este ficou completamente vazio. Eu gosto quando isto acontece. E pronto malta, este foi é o resultado final deste, deste mega destralha, de deste arrumação e limpeza de colosa. Estava mesmo a precisar, acho que ficou incrível. Espero mesmo muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Já sabem, não se esqueçam de fazer like, subscrever o canal. E até o próximo. Beijinhos a todos e até ao próximo vídeo. Beijinhos!